Falando sobre política e economia, toda terça-feira você sabe que o nosso especialista do assunto, o economista Gustavo Tuvalho, ele vem aqui, ele chega para poder é, falar, né, sobre, dar sua visão técnica sobre o panorama político e econômico semanal aqui do nosso país, uma participação muito importante. Por isso, já te convido para poder fazer parte. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira fazer alguma pergunta sobre para o Gustavo, sobre política, sobre economia, é só deixar seu comentário aqui que a gente pergunta para ele. Bem, e hoje o Gustavo vai falar sobre inflação, juros e arcabouço fiscal. Por isso, olá Gustavo, boa tarde. Gustavo, o Banco Brasil ele divulgou o balanço dos o, o seu balanço, né, no primeiro trimestre trimestre deste ano, e ele vem com resultados impressionantes. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, caros amigos. Como foi divulgado na noite de ontem, né, o resultado é, das demonstrações financeiras do Banco do Brasil referente ao primeiro trimestre, onde o banco apresentou um lucro líquido de 8,55 bilhões de reais significando um crescimento de 28,9% em relação ao mesmo período do ano passado. É, isso esteve, vamos dizer, está em, em linha com o que o mercado precificava sobre o lucro do Banco do Brasil, ou seja, não teve surpresa. De qualquer maneira, o desempenho do banco foi o melhor entre os principais bancos do país nos três primeiros meses de 2023. E, Gustavo, semana passada foi uma semana bem agitada e que nos dá um direcionamento para o futuro da economia brasileira, principalmente em relação a juros e inflação. Quais foram esses principais destaques? É, o destaque da semana passada, sem dúvida, foi o, o, o, a informação do IBGE de que é o IPCA, ou seja, a inflação de abril, subiu 0,61%. É, um pouco acima do esperado pelo mercado que vieram de 0,54, mas que mostrou uma inflação mais disseminada e com as aberturas sinalizando um qualitativo pior, com resistência dos núcleos e dos serviços. Os núcleos são é, aqueles preços né, que o IBGE considera é, tirar da, da, da, da, da pesquisa, porque eles são mais voláteis, ou seja, ele muda muito em, em, em razão da sazonalidade, ou seja, em razão é, da época do ano. Então, é, o que, que é que o IBGE considera como núcleo? Aliás, não só o IBGE, como todo analista econômico, aqueles produtos e serviços que são os mais, é, os mais vamos dizer, consumidos pela população como um todo. E, e, e, e esse núcleo, e, e, evidentemente, a inflação de serviços vieram mais alta, o que é, ajuda a, a, a concordar com o Banco Central, com a postura mais conservadora do, do Comitê de Política Monetária, como nós vimos na semana passada, ao comentarmos aqui é, a questão da ata do Copom. E, e, e sem dúvida isso aqui já era, vamos dizer, de certa forma esperado Porque a inflação de 12 meses, que no mês de março estava em 4,65 Caiu para 4,18 né? E parte dessa redução, né, como já comentamos também Decorre do efeito base diante das desonerações de impostos realizadas no ano passado né? como, nós já, como todos nós sabemos a inflação de 12 meses é, é, soma a inflação do mês corrente e diminui a inflação do mês de 2022, do mesmo mês em 2022. Isso vai fazer com que a inflação de, maio, de abril, maio, junho e possivelmente julho seja menor, levando é, é, é, esse índice para dentro da meta como foi é, esse mês. Aumentando, sem dúvida nenhuma, as, as críticas né, do governo, em especial do presidente Lula, à atuação do Banco Central, que na realidade é, demonstra pela ata que efetivamente, é, é, vamos dizer, não está preocupado com essas críticas, né? a preocupação dele é trazer a, a, a inflação para a meta. Ô, Gustavo, e por falar em inflação, uma coisa que tem preocupado e muito a população é a alta dos medicamentos. né? Esta foi a principal é, alta né, que impactou, que influenciou na, no resultado da inflação? A principal alta, eu acho que todo mundo que entra nas farmácias sabe, veio dos produtos farmacêuticos. que Subiu 3,24% diante do reajuste autorizado, que foi de até 5,60%. Pelo governo eh, nos preços dos medicamentos. E isso é que trouxe basicamente eh, eh, a causa, isso foi basicamente a causa do aumento da inflação no mês de abril. No geral, né, a leitura desse mês manteve a dinâmica observada nos meses anteriores. Né, a desinflação segue beneficiada pelo comportamento muito bom dos preços do atacado, né? tanto é que a gente tem visto que o igp tende é, é, é, a cair. É, e aí, como eu disse, né, as medidas de núcleo se mantêm em patamar elevado e sinalizam um processo deflacionário lento, né, sugerindo uma inflação mais resiliente. Eu já disse a vocês que eu, que eu, eu tinha uma perspectiva de que, de que o Banco Central pudesse é, iniciar o processo de queda da Selic na reunião de maio, de março, de junho, nossa, desculpem, na reunião de junho, mas eu acho que cada vez se torna mais difícil devido ao comportamento é, é, da inflação. Gustavo, e o arcabouço fiscal, ele será que fica para esta semana? Nesta semana, o destaque deve ser né, a entrega do relatório do novo arcabouço fiscal é, é, é, enviado pelo, pelo, pelo governo, em especial pelo ministro Fernando Haddad, é, enviado ao Congresso Nacional no mês de abril. E com sinalizações lá no Congresso de que o texto poderia estabelecer medidas mais duras, como a remoção de algumas exceções ao limite de crescimento de gastos, que eu acho importantíssimo, e adição de penalidades, caso é, o governo não cumpra é, as metas. Né? Então, o texto final ficou em aberto, e o, o, o deputado federal do PP da Bahia, Cláudio Cajado, que é o relator do processo, hoje, por volta de 18, 19 horas, estava conversando com o presidente... É, da, da Câmara dos Deputados Arthur Lira, com os líderes né, no Congresso e, e, e, e, e com a presença, inclusive, do ministro Fernando Haddad, é, é, conversando onde foi, foi apresentado o seu, o seu relatório. Né? E, e, e caso haja, evidentemente, consenso entre os líderes, a expectativa é que a versão final é, é, seja apresentado amanhã é, ao, ao, ao, ao, aos deputados como um todo para iniciar o processo de emendas e assim por diante. Esperamos que o governo é, é, trabalhe né, com eficiência, baseado inclusive na própria experiência do presidente Lula, e, e, e que o governo gastasse, vamos dizer, energia para construir né, um certo consenso é, é, é, do arcabouço fiscal e, e, e da reforma tributária. Ô, Gustavo, nessa última resposta de você, você tocou num assunto muito importante, que é justamente essa questão do trabalho político né, que o governo precisa fazer. A minha sensação, não sei se vocês compartilham com isso, é que a parte técnica ela está sendo bem feita. Um exemplo aí é o Haddad no, no, no Ministério da Fazenda, a Tebet aí no, no desenvolvimento. E, mas o que tem atrapalhado e muito são as declarações, é, principalmente com esse viés ideológico. né? E aí eu coloco declarações do presidente Lula mesmo. É, principalmente aí em relação à é, Eletrobras, né, a privatização da Eletrobras, que foi feita aí no governo anterior. É, qual que é a sua sensação, qual que é o, o, o, a sua visão sobre esse assunto? Efetivamente, é, nesses quatro meses de governo, quase cinco, é, o governo ainda não conseguiu é, fazer uma base parlamentar sólida que pudesse ter ter a esperança de que o, o, o, os projetos do governo, importantíssimos para a economia como um todo, passassem no Congresso. Mas o governo vem, sem dúvida nenhuma, é, vamos dizer assim, não muito é, numa relação não muito amigável com o Congresso Nacional, porque é, o presidente Lula tem insistido né, em, em, em, em pautas ideológicas, né, e desafiando né, aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. É, e, e o exemplo disso é o marco do, do, do saneamento, que o governo editou um decreto com, com, com a intenção de que as empresas estatais tivessem mais poder, poder né, de, de fechar os contratos para, para a questão do saneamento a questão da privatização da eletrobras, né? o, o presidente Lula tem feito, inclusive, os comentários sobre sobre que é um roubo, que é um absurdo, que assim por diante, mas esquecendo que a privatização da, da eletrobras é, foi foi amplamente discutida no Congresso Nacional, aprovada, né? e, e, e foi aprovada pelo TCU. Então, é, é, essas questões que fazem com que é, o alinhamento entre o Congresso Nacional e o governo não seja do, do melhor possível. E como eu disse e volto a repetir, o importante é o arcabouço fiscal, né, que é essencial para equilibrar as contas públicas, e é nisso que o governo deveria estar empenhado aí, com toda a sua base parlamentar e a reforma tributária. É, o, o, o, o secretário especial da reforma tributária Bernardo Api é, é, é, deu uma entrevista hoje ao Correio Brasiliense onde ele disse é, claramente que está quase tudo pronto pra, e, e, e, mas eles vão esperar a negociação em torno do arcabouço fiscal para enviar a proposta da reforma tributária é, ao Congresso Nacional em síntese, ou seja, do ponto de vista técnico as coisas têm andado. Tanto o arcabouço fiscal quanto agora a reforma tributária foram gerados no âmbito do Ministério da Fazenda. E, e, e, e assim que chegarem né, à discussão no Congresso Nacional, no caso do arcabouço, a gente espera que amanhã, que seja amanhã, e no caso do, do, do, da reforma tributária, um pouco mais para frente, e que o governo. É, é, solte suas baterias e seus canhões, né? é, no bom sentido, evidentemente, junto ao Congresso Nacional, é, é, no sentido da aprovação desses dois projetos importantíssimos para o país. E deixem de lado né, essa questão de, de conflito desnecessário entre, entre ambos os poderes. Tá certo. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação.